Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia luço, com eu e o Nobre. estou de volta aqui com ele, meus amigos. E manos, hoje é Alanios Buxindo aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios de volta aqui comigo porque nós temos que falar mais sobre Street Fighter VI mais precisamente dos personagens novos que foram apresentados pra gente aí nesse domingão, pessoal. Hoje nós vamos falar especificamente de Kimberly, pois eles liberaram informações aí a mais da personagem em termos de história. A origem dela, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram aí né, nos comunicados da Capcom e tudo mais, mas nós vamos trazer aqui essas informações da história, um pouco mais sobre a personagem, até mesmo um tweet que o perfil oficial do Street Fighter 6 trouxe a respeito dela, sobre um personagem aí também que ainda é um mistério, cara. Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanis Deixa eu trocar nossa tela para a gente poder começar a ver aqui, ó. O perfil oficial da Kimberly no Street Fighter 6 com algumas informações, screenshots e também quem faz a dublagem da personagem na língua original. Então, aqui, ó, logo de cara, a gente já pode ver nessas informações bem do ladinho aqui, ó, que há Kimberly é uma aluna do Gai e 39 nona sucessora do Buchinryu. Kimberly teve uma infância normal, mas é uma garota prodígio que se formou antes do tempo e agora quer ser ninja. Adora a cultura pop dos anos 80. E aí, aqui algumas características da personagem, né? Tipo, odeia filmes sentimentais, ou seja, ter drama, essas coisas, né? Curte música dos anos 80, tênis e números grandes. Ela é que de skatista e tudo mais que ela deve curtir, né? O tamanho dos tênis aqui, pá. Altura 1,68. Peso 61 quilos. E aí a gente tem a voz da personagem aqui, nela né, Deixa eu até tocar pra galera ver, ó. -ryu on the scene! Aí ó, ela até mandou ali, ó. Ryu on the scene né? fazendo referência ao Bushin Ryu aqui. <risos> que ela aprende do Gai. E assim, eu achei um toque muito legal. Da parte dos caras da Capcom. Eles colocarem ela como uma sucessora descendente, vamos dizer assim, do Gai. Aprendendo o Ryu, E isso explica totalmente, né? O porquê nós vimos movimentos tão similares da personagem, né Alanios? aos do Gai, como a gente viu lá no trailer de Revelação do Domingo, né, brother? Na verdade, depois assistir no trailer, que eu me toquei que ela chega no trailer falando Bushing de e tal, eu não, na hora do hype ali acabei não prestando atenção. Eu também não consegui prestar atenção nisso não, o hype era tanto pique, <risos> que tipo, não deu, entendeu? Mas ali você vê que durante a gameplay, né, ela, o tato dela, igualzinho do Gai e tal, essas coisas a gente acabou conseguindo identificar na movimentação dela de um modo geral ali, algumas coisas que o Gai não tinha e que ela tem, né, me fizeram até entender ela como uma mistura de Gaia e ebook, porque a ebook tem alguns golpes que ela meio que some assim na hora de se mexer e tal. E ela usando né, as latas de spray ali pra sumir aqui e aparecer ali e tal. Isso daí eu achei bem legal que adicionaram nela, né? Tem mais a ver com o imaginário né, da galera a respeito de ninja, esse tipo de coisa. Pois é, mano. E uma coisa que me deixou assim, pensativo com relação a isso, porque eu sei que muita gente. Gostaria de ver o retorno do Guy no Street Fighter 6 Inclusive a gente gostaria muito de ver o retorno dele Porque, pô, é um personagem que a gente curte pra caramba desde a era do Final Fight ali E quando ele veio no Street Fighter Alpha, ele foi da hora pra caramba Ele tem um gameplay mega estiloso, o personagem é mega estiloso, né? Pelo menos pra gente E assim, eles trazerem a Kimberly como uma descendente do Guy Pode ser, tá? Eu não vou dizer 100% não Mas pode ser que isso invalide a presença dele porque ela já tem golpes extremamente parecidos com o dele a não ser que eles dêem uma repaginada no personagem e tragam ele como uma DLC mas isso me deixou muito pensativo com relação à vinda dele no 6, viu Alanis? O que você acha, mano? É, eu fiquei com a mesma Preocupação que você. No Street Fighter 5 Os caras não trouxeram o Guy porque trouxeram o Zeco Exatamente. Aí agora não traz ele Porque traz a Luna. Assim, eu, eu adorei A Kimberly. Eu não entendi, por exemplo Por que que não trouxe o próprio Guy Tá ligado? Dentro do Street Fighter 5 Ali. O Zeco joga de uma forma completamente Diferente dele, sabe? É um outro movimento Só. Então, pô, o, o Guy Ele é um personagem. Se, se, é, se a Kimberly tem o Bushin Ryu, é porque porque o Guy em si é um personagem pesado dentro da franquia. Então, eu, por que deixar ele de lado? É, é, esse, esse é o meu questionamento ali. É... Eu, eu achei a Kimberly sensacional e eu ficaria com ela e com um Guy com, é, repaginado, entendeu? Então, eu acho que dá muito bem para trazer o Guy Mostrando outro lado do Bushin Ryu ali Algumas outras coisas que eles vão fazer diferente O Gai agora é o mestre do Bushin Ryu E ele tem essas técnicas que ninguém mais sabe, entendeu? Mas, olhando do ponto de vista de desenvolvimento É difícil imaginar os dois brigando pelo mesmo spotlight eu acredito que o ponto, né, é você olhar ali quais são os grandes personagens que não podem sair E aí você pega aqueles que são um pouco menores E se você tem a intenção de trazer novos personagens Você tira esses menores e coloca os novos no lugar deles, né Você vai substituindo aos poucos Eles quis, queriam fazer isso já desde o Street Fighter 3 Lá no Street Fighter 3 eles fizeram isso de forma muito errada Porque eles imaginaram que grande era só o Ken. E todos os outros eles trocaram né? E aí agora eles fizeram isso de uma, com uma outra perspectiva Eles seguraram os oito, né? acredito né que eles estão segurando os oito World Warriors ali Que são o roster base E todos os outros que foram adicionados na série Alpha e tudo mais É onde eles vão substituir por personagens novos de alguma forma A gente viu por exemplo de Street Fighter 3, O Yun e o Yang ali já uh, tendo essa relação com o Jamie. Então talvez eles venha substituir esses dois é agora Kimberly com o Guy Então talvez essa esteja sendo a estratégia de aproximação da, da Capcom Para inserir novos personagens na franquia Pois é, mano, e aí só trazendo aqui rapidinho, pessoal, antes de encerrar Um tweet aqui do perfil oficial do Street Fighter 6 Onde o diretor da parada, novamente, né, o Taka Nakayama, aqui, como vocês podem ver ele mandou aqui um textinho com relação a Kimberly, trazendo algumas informações a mais sobre a personagem. Ó, Criamos uma roupa adequada para movimentos rápidos e acrobáticos, já que Kimberly se destaca no atletismo e na torcida. A música que ela ouve vem de uma determinada pessoa, mas você terá que esperar para descobrir quem ela é no Street Fighter VI. Ou seja, se eles estão colocando essa música em segredo que ela tá ouvindo por conta de uma determinada pessoa, que eu acho que ela não é do Guy, porque eles acabaram né, revelando o personagem aí como sendo O mestre dela, vamos dizer A não ser que a gente vai descobrir no 6 que aconteceu alguma coisa com o Guy. Ah, eu achei interessante que, ela, que eles falaram ali que, tipo, a música que ela ouve vem de uma determinada pessoa. Será que tem algum artista na franquia do, é, do, do não sei. Street Fighter, sabe? É. Tipo, eles falaram, ó... A essa música é do Jane tá, já que ele é dançado é, nessas coisas. exatamente, tipo, tá ligado? Né? Como é que ele é compositor, a gente não tá sabendo. Aí é que o Fei Long virou cantor, tá ligado? Eu achei curiosa essa informação aqui, Alanis, porque... Ao que parece, eles devem investir bem nessa questão histórica do Street Fighter, da lore, vamos dizer assim, né? Ainda mais se passando depois do Touch Strike ali, eles vão criar muita coisa nova que ninguém ainda viu. Os outros jogos, por exemplo, 5, 4, que se passavam antes do Touch Strike ali, eram em meio a eventos que a gente já meio que conhecia e eles só deram um complemento pra gente ali pra poder encaixar em certo ponto da história, antes do Touch Strike. Agora não. Agora vai ser tudo novo. Então, isso é uma coisa que me deixa bastante curioso, né? No Street Fighter V, a Sakura aparece com uma roupinha com um microfonezinho. Será que ela virou cantora? <risos> Ai, mano, seria interessante pra caramba mesmo. Mas assim, pessoal... Eu até tentei botar o videozinho do Street Fighter aqui de novo, mas por, por algum motivo deu uma travada, galera, desculpa aí. Mas sim, eu curti pra caramba o que eles mostraram da Kimberly de tudo, assim, eu vi que tiveram algumas pessoas que não gostaram da personagem e tal, entendo, natural, é né, assim mesmo, mas eu gostei demais, cara, gostei demais tanto do fato dela ser descendente do guy, tanto pelo fato também do estilo de gameplay dela, né, se assemelhar bastante ao personagem, né, o mestre dela e tal. Mas o estilo dela em si também, o próprio estilo, sabe? As vestimentas ficaram legais, o design dela também ficou muito legal. Então, assim, é uma personagem que eu tô bem curioso e que eu vou querer sim jogar pra poder ver como é que são os movimentos dela, viu, Alandis? Também eu tô super ansioso, né? você Dá pra ver que ela tem todos os trejeitos ali do Buxim Ryu. A parte de cima da blusa dela lembra muito a roupinha do Guy. Durante o trailer dá pra ver ali o target combo dela, né? Com o soquinho, soquinho agarrão, que é o mesmo combo do Guy. Guy é um personagem que eu gosto muito e eu quero ver como é que eles melhoraram o gameplay dele né, através da Kimberly, aí. sou extremamente ansioso na verdade para jogar com ela, eu achei ela super legal, é, já até adianto que eu gostei mais do que eles mostraram com ela do que com o que eles mostraram com a Jury, tá? A Jury eu gostei bastante, mas eu achei muito mais legal a Kimberly. Sim, exatamente cara, então assim meus amigos, agora a gente quer saber de você aí, queridos inscritos, o que, que vocês acharam da Kimberly, o que, que vocês acharam desse detalhe da história dela ser descendente do Guy e tudo mais? Deixa aqui embaixo as suas opiniões com relação a personagem, como um todo, em termos de história, design, gameplay. E a gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais. Vamos!